de triste saber que estamos tão acostumados com as nossas barbáries de cada dia e que, quando perplexos olhamos para algum fato que nos socram, amanhã nem lembraremos mais do que se passou no dia de hoje. Depois aquietamos os nossos corações até que uma nova catástrofe nos encha de comoção e novamente alvoroçamos momentaneamente, para depois, em um infeliz círculo vicioso, nós voltarmos à normalidade das coisas, como se tudo fosse normal. Sei que estamos fadados a sofrer com as intempéries, as incongruências impostas pelas circunstâncias, mas poderíamos pelo menos tentar amenizar nos valendo do que eu posso chamar de profilaxia, e essa profilaxia só seria ou só será eficaz a partir do instante em que todos nós, sem acepção de pessoas, promulgarmos uma filosofia de vida mais hegemônica. Por enquanto, nós formos egocêntricos em nossos ideais, estaremos favorecendo um pluralismo comportamental, fragmentando desta forma a consciência coletiva que, a cada dia que se passa, torna-se cada vez mais fragmentada, deturpada, promiscuída, germinando assim os seus efeitos colaterais. A grande verdade é que, quando a luz brilha sobre as trevas, ofuscam os, fu os olhos já carcomidos pelas cataratas da escuridão, e por não suportar tamanho resplendor, agonizam aos gritos estridentes, já que não aceitam que haja uma circunspecção que lhes permita ver com maior nitidez. A paz de espírito poderia ser alcançada a partir do instante em que concentramos nossas esperanças em algo ou alguém em que poderíamos confiar. Só que para não frustrarmos, devemos delegar a Deus toda a nossa fé, toda a nossa confiança. Obviamente falo para quem tem esperança, já que para quem se perdeu no seu próprio mundo egocêntrico e materialista, tudo isso não passa de uma utópica alienação, tão paradoxal a sua filosofia de vida. Mas a cada dia que se passa, silenciosamente vamos traçando o rumo de nossas vidas, cujo final da trajetória depende daquilo que nós plantamos ao longo de nossa jornada. A sabedoria é algo profundo e quando aliada à verdade se torna indiscutivelmente superlativa, principalmente quando parte da simplicidade, trazendo a experiência da idoneidade. Mas o que é a verdade? Muito além de um conceito sub sub subjetivista, relativista, a verdade sempre foi o paradigma estrutural que regimenta a história, sobrepujando de forma exponencial a dignidade, reverberando a idoneidade, enquanto condena, dissolve qualquer tipo de princípio que destrui da sua essência. Nós, uma sociedade, vivemos um terrível dilema nesse tão deturpado pluralismo, em que antropocêntricas filosofias se ramificam com ideias que discrepam uma das outras, e nesta promiscuidade vejo no campo das ideias uma celeuma profundamente incógnita. Indiferente de conceitos, quantos a nós abrimos mão de nosso egocentrismo, seja ele coletivo, que se configura numa ideologia cuja filosofia torna-se humanista, ou mesmo de forma subjetiva em que, inexpugnavelmente, hermeticamente fechado, com o perdão da redundância, fazemos da filosofia de vida contemporânea a mais terrível ameaça já que nos tornamos o centro cujo pragmatismo de nossas ideias diremem a oportunidade de sermos mais altruístas, o que nos leva a um conceito acima citado, fomentando a sociedade antropocêntrica, humanista, com perdão da redundância, o que invariavelmente, inegavelmente, infelizmente desconstrói, uma sociedade que poderia ser mais sólida, mais substancial, mais hegemônica, mais digna.